Olá pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês A como deixar a tela do seu smartphone aí com cantos arredondado É bem simples, tudo que você vai precisar é de apenas um aplicativo E o link para você estar fazendo o download e a instalação Está aí na descrição do vídeo Então, vamos lá basta você vir aqui abrir o aplicativo essa aqui é a interface do aplicativo você deve fazer conforme eu estou é, informando aqui primeiro você vai ter que ligar aqui a esse botão aqui vai botar em sim depois de você ter feito isso você vai marcar essa opção aqui o segundo aqui se caso eu tiver desmarcado e essas três opções aqui que é, é borda na primeira tela na segunda tela e nos aplicativos Aqui você pode estar tá regulando a borda em volta aí da tela conforme você deseja. Quanto mais você aumentar que a porcentagem maior é a borda. O legal que eu achei que foi no 13 aqui já está de bom tamanho para o meu gosto. Aqui vai do gosto de vocês. 12, 13 aqui já ficou bem legal. Feito isso, basta você simplesmente pegar e fechar o aplicativo. Então você abriu o aplicativo aqui, você já percebe que a borda está arredondada. Você quiser mandar uma mensagem, também o canto fica arredondado aí, ó. Vamos mandar uma mensagem aqui no grupo. Então o canto permanece arredondado. Então é bem simples de você estar tá fazendo esse efeito aí no seu smartphone, como você pode ver, na parte de cima aqui ele está com o canto arredondado. Aqui embaixo ele não está. Tudo isso aí é configurações que você pode fazer para estar tá deixando ele com o canto arredondado de uma forma bem melhor. Então pessoal, espero que você tenha gostado desse aplicativo. Link para download e instalação do aplicativo está na descrição do vídeo. Não esquece de deixar o like nesse vídeo aí que é muito importante. Fica com Deus, fica na paz aí. Fui!